Muito tempo atrás, um amigo meu tinha AIDS e estava no hospital muito doente. E na época, por não se conhecer direito sobre a AIDS, não me despedi dele como deveria. Não o abracei e não lhe dei um beijo de adeus. Hoje tudo mudou. Todos sabemos que é possível viver dignamente com o vírus da AIDS. Ter um trabalho, uma vida, afinal, você tem um nome e seu nome não é AIDS. É por isso que estamos todos aqui. Essa imagem é uma obra de arte para o mundo. Uma homenagem a todos que vivem com a AIDS e também uma despedida daquele amigo meu. Porque, amigo, a gente se despede assim com um beijo. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Viver com AIDS é possível. Com preconceito, não.